Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. E como vocês podem perceber, nós estamos aproveitando o dia, o cenário e o convidado para gravar mais um vídeo hoje. Então nós não vamos tirar a coisa de Natal, foi Natal, aproveitando, certo? Rui, obrigado novamente pela presença. O que nós vamos fazer? Prazer meu de estar aqui. A gente vai falar bem rapidinho aqui de duas coisas fantásticas no Power BI: uma função personalizada na parte de, de M e o outro, a gente vai trazer dados de uma lista do SharePoint. Resumindo o um papo também para a galera que não entendeu nada do que eu porra falei. nenhuma. Basicamente, a gente vai fazer? A gente vai puxar dados do SharePoint e a gente vai utilizar aqui um tratamento em massa. Vai fazer um negócio rápido e utilizar um negócio simples também. Só um pequeno recado, né? Não adianta você querer assistir esse vídeo aqui e entender. Você tem que entrar no canal do Planilheiros, assistir o primeiro vídeo com... em que eu participo, na verdade, comigo não, porque eu não faço porra nenhuma. Você assiste o, ca... o vídeo que nós gravamos para lá, depois o vídeo que foi aqui no botão do Excel para daí Exato. assistir esse aqui, certo, Ju? tá aqui no card. No card. Toca o vinheta. Vai, eu, Casey, corta aí. Essa daí é o diabo. <risos> Se você acha que o C é bom, é. você não conhece essa mulher. Isso aí é o demônio. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vai. Tem o Silvio Santos. já viu o Silvio Santos que tem nos grupos de Excel? Pô, tem, Que ele cara, fica ele imitando. Ele, é... É, ele, não, ele podia vir aqui qualquer dia participar. Ah pô, sua. mas morra. E o dia que ele vier eu ainda tento vir junto. <risos> tu nunca conheceu ele pessoalmente? Não. É o Juliano? Não. Eu não. conheço ele. Ele, foi, eu... ele é aluno nosso e tal. E sempre tá nos eventos. O cara, figuraça, gente boa demais. A gente falou do Trovato. É. Cara, mesmo nível. É. muito Então, boa. aqui, ó. Juliano, você está convidado pra vir, só tem uma exigência. Você tem que vir do Silvio Santos e gravar o nosso vídeo como se você Senão, Exato. não vai vir. Bora lá. Então, o que a gente vai fazer? Obviamente, você tem que assistir os vídeos, senão você não vai nem conseguir começar. A gente exemplo... já vai partir desse exemplo que tá aqui, do último vídeo, por exemplo. Então, muito exemplo na mesma frase, falando de exemplo. Mas vocês entenderam. Aqui, por exemplo... Então, o que eu vou fazer, basicamente? Aqui, eu fiz... Uh... Trouxe informações, fiz um web scrap, uma raspagem de uma, de uma página da web, de um trecho de avião. Então, aqui nesse caso, a gente fez aqui de Vitória para Campinas. Mas você viu no último vídeo que a gente consegue ir cadastrando as nossas viagens lá no Forms e isso vai dentro do SharePoint já. Beleza. Show de bola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro trazer essas informações para cá, para BI. Como é que eu faço isso? Página inicial, vou dar um zoom aqui. Obter dados. Vou clicar aqui já na, na figura, que ele vai abrir aqui todas as opções para mim. Então, eu cliquei na figura de obter dados, vai abrir aqui uma janelinha. Pronto. Eu posso vir aqui em serviços online. E a primeira opção, lista do SharePoint online. Clico nela, aí eu posso vir aqui e clicar em conectar aqui embaixo. Beleza. O que ele vai fazer? Você vai precisar aqui agora colocar o URL do site, que é aquela mesma raiz que eu coloquei lá no Flow, na última aula. tá? Então, eu vou voltar. Aqui, vou pegar a raiz aqui do meu SharePoint. Reparem, é isso aqui, ó. Raiz. Raiz do SharePoint. Beleza. Rui, não tem o SharePoint, não tem o Office 365. Como é que eu faço isso? Ao invés de importar do SharePoint, você vai criar uma tabelinha no Excel e vai importar do Excel. Simples assim. Eu vou ser bem sincero você. Hoje não tem desculpa financeira para não ter o Office 365. É muito barato. Vou até fazer propaganda de novo, né? Quanto é. quer? É? Acho que é 35, 40 é. conto por mês para 5, 6 assinatura. Barato. Então, meu querido, meia dúzia de litrão que você toma aí, você já pagou a assinatura do negócio. Exatamente. Vai. Então eu colei ali o endereço raiz do meu SharePoint que, que vou que foi, dar um ok. Barato? Beleza. O que, que ele vai fazer? Ele vai trazer todas as listas que existem dentro do meu SharePoint para cá. Tá? Então, ele está carregando. Isso aqui, obviamente, depende de, também de conexão. né? Então... É... Um abraço pro pessoal do TI, hein? Então, vou vir aqui e vou pegar aqui, ó, lista, botão do Excel. Pronto, lista do botão do Excel, já tá lá uma linha que a gente cadastrou. Ele trouxe Beleza. todas as informações de cadastro. Vou selecionar e vou clicar lá embaixo, ó, lá embaixo tem a opção editar, lembra? Primeira... Nunca carregar, sempre Isso. se edita para tratar o dado. Tô voando Glória aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Editar. Beleza. Cliquei em editar. Ele vai abrir agora o meu Power Query Editor aqui dentro do Power BI. E agora eu vou começar a editar esse dado. fazer o T do ETL, né? a transformação. Então, eu vou vir aqui vou pegar só as informações que me são necessárias. Então, título vai ser minha origem. Acabei de almoçar aqui. Minha origem... <risos> Uh, aqui eu tenho data da partida, então eu só estou renomeando, repara, só cliquei aqui, duplo clique, origem, data da partida, isso aqui destino, destino, isso aqui data do retorno, data do retorno, foi. Todas as outras colunas não me interessam, não preciso delas, então eu posso ver aqui origem, data da partida, destino, data do retorno. Botão direito em cima delas. Ao invés de ficar escolhendo, né, excluindo uma por uma, eu tenho aqui, ó, remover outras colunas. Pronto. Entendeu. Remover outras Ei, colunas. E esse disquinho azul quando aparece, eu tenho medo dele, hein? É. <risos> Pronto, ficou ali. Já tá só o que eu preciso. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou só agora colocar quais são os tipos de dados aqui, tá ok? Todos esses meus dados, eu vou tratar eles primeiro aqui como Texto, ok? Então eu vou dar um Ctrl A aqui, ele vai selecionar tudo, ó. Meu Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A. Vai ah, é. que... E agora eu venho aqui em página inicial, tipo de dado, eu coloco aqui, ó, texto. Pronto, agora tá tudo como texto. E agora eu já tenho a informação que eu preciso para buscar o valor da minha passagem aérea, aérea. Opa! Então eu já tenho agora o dado que eu preciso para buscar da minha passagem aérea. Ok, que meio cebolinha ali. <risos> É. <risos> Mas isso tá na minha F Web, não tá? Tá na sua F-Web. Só que na minha F-Web, na primeira aula, foi na primeira aula, não foi? Tem tá na, na do seu canal. É, tá lá no, no planilheiros. Na fonte é que eu pegava isso, ó. Reparem, na fonte é que eu pegava essa informação. Tá vendo lá no endereço? Tem o um VIX, VCP, tem a data de ida, VCP, VIX e a data de retorno. Ave e Maria. ele tá no mesmo padrão, reparem, a data aqui, ó. Tá no mesmo padrão ano, tracinho mês, tracinho dia, do que a minha lista do do SharePoint trouxe. Então, se você estiver fazendo isso no Excel, não utilizando a lista do SharePoint, você vai ter que colocar a data nesse padrão Profissional. funcionar. de bola? Tá ok. O que a gente precisa fazer agora? Vamos cadastrar lá e vamos ver se a gente apertar o botão atualizar e vai trazer para cá? Vamos lá, Juliana? Vamos. Lá. Vou pegar aqui, cadastro de viagem, submeter outra resposta e vou colocar agora VCP, data de partida, vamos colocar janeiro, uma data de janeiro, dia 17. Aeroporto, vamos colocar Confins e a data de retorno, vamos colocar em final de janeiro, 31. Vou enviar, pronto. Vou voltar para o meu Power BI Eu vou clicar em atualizar a visualização, tá, ok? Clicar aqui em atualizar a visualização. Ele vai buscar tudo isso de novo, vai Aí fazer aquele o flow, vai fazer, a o flow que vai fazer aquele negócio, já tá lá. Puta que pariu. Já trouxe pra cá que, pra, que pra cá. que da hora. Eu trouxe mais um pra gente fazer os dois ao mesmo tempo, mostrar pra vocês como é que eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Pra fazer os dois ao mesmo tempo, eu preciso fazer um negócio muito legal, que é chamado função personalizada em M. M é a linguagem aqui do Power Query Editor. Repara que lá em cima, o nomezinho que tá aparecendo é Power Query Editor. Ó, opa, merda. <risos> Só porque ela falou, ele não erra, pronto. <risos> Porre que editor. Rapaz, ele não sabe errar. Então vamos lá. Voltar aqui para ficar mais fácil para ele cortar depois. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar utilizar uma função chamada... Não é função, porra, é funcionalidade. <risos> Para a gente fazer isso, a gente vai precisar utilizar uma funcionalidade aqui da linguagem M, que é função personalizada, ok? Isso é muito legal. Lembrando, linguagem M é a linguagem que está responsável por fazer o tratamento de dados. Que no nosso canal do... Power Query Editor. Que no canal do Planilheiros tem uma playlist dedicada, ela vai da M, é isso? Né? É m é D.O.M. D.O.M. Que é a parte de tratamento de dados. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar esta consulta em uma função. Para que eu faço isso? Reparem que o que eu fiz aqui, ele é um tratamento um pouquinho mais complexo. Alex, eu vou pegar este tratamento e transformar numa função. O que, que isso vai fazer? Como é que é a função lá na tia da matemática? Você tem 2 mais 2, em certo momento você faz, tira o, o 2 e bota x mais 2. O que você tira e ah, ali coloca no lugar do x? Você não consegue resolver. <risos> <risos> o que você coloca no lugar do X, ele vai dar o resultado dessa função, né? Então, você coloca sim, sim. 1 mais 2, vai virar 3, né? Você coloca no lugar do X, 2 vai virar 2, mais 2, 4, assim por diante. Função é a mesma lógica aqui dentro. Então, eu vou pegar algo que era fixo e vou transformar numa função. Para depois eu tirar o endereço lá de origem, o aeroporto de origem, e colocar o que eu quiser no lugar e ele for fazendo esse mesmo tratamento para isso. Beleza. Show de bola? Bom, então vamos pegar aqui esse FWeb, eu vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V nessa consulta, ele duplicou essa consulta para mim. Show de bola? Vou pegar esse FWeb2 aqui e vou chamar ele de fweb fx fx Juliana adora uma matemática, sabia? Botão Excel. Pronto. É uma função com o botão do Excel. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou em Exibição e tem um botão aqui, ó, Editor Avançado. Agora eu vou entrar na linguagem M mesmo, ok? Vou tirar o zoom. Pronto. Isso aí é a linguagem M. Ai, beleza, né, Juliana? Nesse momento a pessoa já, nossa, não quero mexer em nada. Ai. E agora você vai ter que ser cirúrgico também. A gente só vai mexer aonde a gente quer tornar aquilo uma variável. O que, é que eu quero tornar uma variável? O endereço da URL. Porque no meu endereço, se a gente reparar, voltar aqui na eu voltar aqui no meu Google Flights, Google Flights, se eu pegar aqui, ó, tá, GRU para VIX, né? Deixa eu botar aqui de volta, de volta. Se eu alterar, reparem aqui no nome, ó, tá assim, GRU VIX, VIX GRU, né? E aqui uhum. as datas. Se eu alterar aqui e colocar assim, por exemplo, CGH, que é Congonhas, automaticamente ele altera. Ele altera. Aqui, né? Então a gente já sabe onde a gente tem que alterar para ver um aeroporto diferente. Entendi. Okay? Então eu vou pegar essa informação e vou vir aqui, ó, e tudo que tá VIX eu vou alterar para uma variável que vai se chamar origem, que seria entendi, o X, minha função Entendi. lá F de X. E tudo que tá VCP, eu vou alterar para destino. Tudo que tá a data de origem, uma variável data de origem e a outra data de retorno. Nossa senhora. Simples assim, não é complicado. Não, não é. Só tem que ser cirúrgico, eu só vou tirar aquilo ali e pronto. O Mas resto é eu vou faz? deixar igual. Não fazer o localizar e substituir? Ou tem que na Nunca tentei isso? Vamos tentar. Teria que ser um Ctrl U aqui, né? Não, não faz. Tentei aqui o Ctrl U, não faz não. Tem problema. Você vem aqui e faz o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui VIX, tá? E vou colocar, no caso, origem. Mas eu também tenho que vir aqui e colocar aqui antes do origem, fechar o string, tá vendo? E assim como a gente faz no Excel pra juntar dois strings, a gente não coloca lá o E comercial? Dá então, dupla aqui, sertaneja. Isso, E comercial. Tá vendo que tá aqui ó, na minha primeira linha, ó, de bola fonte. Ó. Uhum. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Nesse momento você vai adiantar o vídeo, porque a gente vai fazer isso pra tudo, mas eu vou fazer isso pra todo o restante. Ó. Então vem aqui, VCP, eu vou chamar de destino. Isso aí já tá sendo adiantado. Já. Então, cara, mas é nessas horas aí que eu falo que o nego tem que ter uma base, porque não é qualquer um que vai fazer isso aí consegue. O cara tem que ter uma... Tem que ter um mínimo noção, né? Puta, tem. É. Noção. Não tem, Juliana? Uhum. Data de partida. Ave Maria. Mexer com cano é muito mais fácil. <risos> <risos> Não, com vídeo é difícil. Mas entende que isso aqui é só... Não, um... você está mudando a referência. É. Uma... Mas entende que isso aqui é, é a mesma tipo coisa um relativo, de um concatenar no né? Excel? Sim, sim. É um concatenar que eu estou fazendo. Só que eu estou trocando aqui os nomes e colocando nomes de variáveis. São quatro variáveis que a gente fez. né? Basicamente isso. VIX é o destino. É a origem. É a origem. Eu vou dar uma sugestão para a Microsoft. Qual? Quando localizar e substituir dentro. Não é? Aí dentro é. também acho. Então, data aqui de retorno. Data. Você está deixando o um negócio dinâmico. Data. Retorno. E. E. Pronto, show de bola. Então, data de retorno. Beleza. Então, troquei. Troquei ali o que eu queria por variáveis. Só que agora eu tenho que falar. Ou, oh, isso é uma variável. Eu tenho que falar para a linguagem M, senão Beleza. ele não vai entender que aquilo ali é uma variável. Eu estou usando quatro: origem, destino, data de partida e data de retorno. Só isso. Então, eu vou vir aqui, no início. É assim que a gente declara a variável aqui dentro. Abra um parênteses antes do let, tá vendo? Aqui eu já estou usando a versão com o IntelliSense. Então, ele já me ajuda. Eu abri parênteses e ele fechou. Para você não esquecer, de, não esquecer de, de fechar o parênteses. Então, eu venho aqui e vou colocar assim: Origem as text. Estou dizendo, essa primeira variável é um texto. Certo. Vírgula. Depois, destino, as text Depois, data partida, data partida, as text E data retorno, as text Pronto. Para a gente finalizar, can't... igual, <coughs> sinal de mais. É assim que a gente declara a variável aqui dentro. Pronto. Igual e o maior. E o maior, né? Sinal okay. de maior. Mais não. né Sinal de maior. E clico em concluído. Pronto. Nesse momento, ele transformou algo que era uma consulta em uma função. E já tem as variáveis ali. Origem, destino, data isso de partida sério. e data de retorno. Puta que pariu. Aqui que as pessoas nadam, nadam e morrem na praia. Porque elas falam, legal, criei uma função. Função chamada FX, botão de Excel maneira. Só que, o que eu faço com isso? Não tenho a mínima ideia. Agora você tem que utilizar ela naquela lista que a gente fez. Em uma outra consulta. Eu vou invocar ela naquela lista. E ela vai tratar cada linha dela e vai trazer já os valores de passagem aérea para cada linha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Lista, botão do Excel. Se vou esse vídeo umas 8, velho. Adicionar Coluna e vou clicar em invocar a função personalizada. Invocar? Invocar. Né? Isso aí. Pronto. Vou colocar aqui dados, ok? Dados, ó. Reparem. Nome da coluna nova. E aqui embaixo ele já vai me dar essa função. Só tem uma, então ele vai trazer, ó. Fx, botão do Excel. Beleza. Já trouxe origem? Origem. Já tem um algoritmo para aquilo ali. Falou, opa, origem, origem? Acho que é isso aqui? É. Beleza. Qual o segundo argumento? Destino. Vou selecionar uma coluna, nome da coluna e vou pegar aqui, destino. Ó, só apertando o botão, tá vendo? Nome da coluna, data da partida. E agora, Nome da coluna. Data do retorno. Show de bola. Fiz isso, eu vou dar um ok. Se o meu web scraping, obviamente, estiver funcionando, <risos> o algoritmo conseguir ler essas páginas. É agora. É agora a hora, né? Ele vai trazer lá já as informações de cada voo. Então eu vou dar um ok e vamos verificar como é que vai ser. Olha lá a bolinha azul, essa daí que eu tenho medo. É, essa aí processando. No meu contador, quando ela aparece. É, no Power BI ficam aquelas quatro lá, tá vendo? Ó, rodando. Que é que passa ali. Oh, isso, vai passando. Tá vendo? Isso aí eu engano a trouxa, né? é um engana-trouxa, né? Você fica ali, né? Você fica não tá demorando tanto, né? É, Na tá verdade, você só tá. Deixa eu vou botar um joguinho, pelo menos. Já, já tem Alguma coisa, né? Mas ele tá agora indo lá na internet, buscando tudo isso, já fez. Fazendo todo aquele tratamento que eu fiz. Lembra da, da primeira visual que eu fiz um tratamento, tá? Leandro. Separei, tá? E já trazendo a informação pronta pra mim tem que declarar aí o valor como número, porque já foi declarado lá na primeira. Tudo que foi feito foi gravado. Muito bom. Eu não Muito acredito. Bom. Muito Ela bom. Tá até tirando dúvida hoje, cara. Ai, meu Deus. Olha só que legal. Olha é só, um Juliana, que legal. preconceito contra a minha se pessoa você, nesse botão. <risos> se você botão clicar, <risos> se você clicar do lado de table, não em cima aqui, ó, do lado, ele já te dá um preview daquela tabela. Pra aquela linha ali, ele trouxe todas aquelas informações de passagem aérea. Concorda comigo? Se ele vier aqui embaixo, ó, tá aqui já. Horário de parceria. Lá, A pior é que ela tá se enterando num exemplo facinho não, de entender. Não. É que tem umas coisas. coisas. O não. meu eu faço uma soma, ela pergunta: por que, que aquele cifrão entra ali? Não, não pergunto, hum. não. O vídeo seu dessa semana é sobre número. E a é polícia falando eu assisti hoje cedo. Aí, ah, ó, tá vendo? Nossa. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar neste botão aqui. E aí eu vou fazer o seguinte: desmarcar, use o nome da coluna original como prefixo. E aqui eu já vou. Ah, simplesmente... essa aí eu lembro, porque senão ela vai enfiar lá na é... frente, e vai ficar aquela bosta. Então vai ficar, né, aquele nome que tá lá, ó, dados, isso. ponto, tudo isso. E dá um ok. Nesse momento que eu der um ok, ele já vai pegar pra essas Nossa. duas linhas, vai trazer todas aquelas informações. Pronto, e tá aqui. aí depois isso aí você vai pôr num gráfico e todo mundo fala, puta isso. que pariu, que da hora. Isso. Então tá tudo aqui, ó. Olha que da hora, cara. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Qual é a cidade e tal. Tudo certinho. Que da hora. Não, não é que da hora. Da hora você vai ver agora. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos só colocar qual é o tipo de dado aqui, de cada um, ok? Então, a hora da partida, vou colocar como hora. Vai person Isso. personalizar. É? Isso. Colocar o tipo de dado para tipo, cada coluna. É, tipo, formato, né? Isso. Bonitinho. Hora da chegada. O restante aqui, basicamente, vai ser texto com exceção da coluna valor, ok? Não vai travar agora, pelo amor de vai, Deus. Vai não, não vai travar não. Isso aqui ele faz, é uma questão de desempenho. Ele está buscando internet. Se o link tiver veloz, ele vai fazer isso rapidinho. Aquele abraço, TI! Mas é só no primeiro momento. Depois que você carrega o dado, você termina com um L do ETL, beleza, o é. dado já tá lá. Jofre! Então vamos lá. Obrigado. Vou clicar aqui, empresa, duração, aeroporto de destino. Deixa eu selecionar logo os últimos aqui. Com o Ctrl selecionado, tipo, F, cidade, já vou, alterar, já vou alterar os três na página inicial, tipo de dado. Vou colocar aqui, texto. Pronto. Aí eu faço uma etapa logo também. Né? Já foi <risos> Pronto. E agora vem o valor, coloco o Show de bola, em decimal. Agora, essas, essas informações aqui, ó origem, par, se você quiser, você pode manter, tá? Eu, deixa eu ver se alguma coisa interessante pra gente é. Vamos deixar aqui, ó vamos, vamos fazer o seguinte. Tá vendo como é que essa data tá? Tô. Será que ele reconhece se eu colocar aqui simplesmente como data? E coloca no padrão certinho pra gente? Pronto. mais bonitinho, né? Já foi. Aqui também, vou fazer isso e pronto. Aí a gente tem origem, destino e data. Show de bola. Agora, só vou renomear isso aqui tá lista, o botão Excel, para F dados, por exemplo. Ou F consolidado. Nossa, F consolidado, enter deixar aplicar. Tá feito. Cara, isso abre um mundo de possibilidades é, eu tô viajando tá? já aqui. Ok? E tudo que a gente fez aqui, assim, de uma forma muito simples, tá? Usando o mínimo possível de linguagem, bem tranquilo. E agora imagina o que a gente não pode fazer. A gente tava comentando só a parte de agronomia, dá pra você pegar clima-tempo, começar a puxar lá data por data e cruzar isso com os dados que você tem, e ver como é que vai estar naquela data. Um mundo de, de dados se abre nesse momento quando você vê essa funcionalidade é de bom. Web Scrap. Ele vai carregar agora todos os dados. E a gente vai fazer mais um painel. Vou duplicar esse painel aqui, página duplicada, vou retirar esses isso aqui, tá? Só para aproveitar já o nosso layout, beleza? E esse aqui vai ser o nosso case 2, então duplo clique aqui, case 2, case 2. Beleza. Então, agora eu vou puxar já da F consolidado. Então, para isso, eu tenho que fazer também o quê? Uma medida para aquilo ali, para aquela tabela, ok? Então, o botão direito em cima de F consolidado, nova medida. E aí, eu vou chamar esta medida de uh, média de valores, média de preço, total, pronto. Ok? E é um average. Só que agora é da minha F consolidado, e eu tenho lá também valor. Então, deixa eu puxar aqui, ó, valor. Pronto, ele já buscou para mim. Beleza. F consolidado, pronto. Vou em modelagem, você já aprendeu isso também. Vem aqui e coloco o formato. Moeda, moeda geral do as casas decimais. Pronto. Agora vem aqui, média de preço. Vou jogar pra cá, ok? Média de preço. Esse vai ficar da hora. Média de preço. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar uh, por destino no um eixo. A gente tem mais de um destino agora, então agora a gente já consegue ver. Eu vou pegar a data de partida e vou colocar aqui também, mas vou colocar ela como um filtro. Reparem, tem essa opção aqui, ó. Beleza. segmentação de dados. Então, vou clicar em segmentação de dados, beleza. Ele já fez um filtro de data aqui para mim, tá vendo? Que legal, tipo uma linha do tempo. Isso, então eu posso vir aqui ó. colocar assim, pronto. É só aparecer um, eu posso aumentar, aparecer os dois. Beleza, além disso, eu vou vir aqui em cidade, vou trazer cidade para cá, pronto. Pronto, olha ah, que legal. Agora eu tenho mais de uma cidade. Então eu posso vir também agora no mapa, ó repare, tem um mapa aqui, das cidades que estão aparecendo com fins, e colocar em tamanho, Tá aqui embaixo, opa, aqui, tamanho. Eu vou colocar a medida que eu fiz. Média de preço total, em tamanho. Repara o que acontece. A média de preço para Confins está bem maior. Olha lá o tamanho que que da bola. Para São Paulo aqui, para Guarulhos. Legal. Puta que legal, meu. Ok? Tudo que a gente clica aqui, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, por exemplo. Ah, é, de eu com do outro. Tá vendo? Aqui também, ó. Se eu clicar aqui em Confins. Ele destaca. Ele destaca o mapa. Tá ok? Tudo tá interagindo. Puta que da hora. Pra gente finalizar, vamos pegar aqui o horário de partida. Então vou pegar aqui o horário de partida, jogar aqui para cá. Vou pegar a média. De preço, colocar aqui também e vou transformar isso aqui em um gráfico de coluna clicando lá em cima. Ó, gráfico de coluna, pronto. Então, eu tenho aqui por horário como é que tá a média de preço. Então, se eu clicar aqui com fins, tá lá, ele destacou só com fins. Guarulhos destacou só Guarulhos. Puta, tá animal, velho. Tá? Então, isso você consegue fazer para todas as suas viagens. Mas vai na hora, né? Isso aí, com meia dúzia de clico, o segredo não tá aí, né? Tem como se amarra os dados por trás. Exato. Um negócio legal, vamos fazer se isso funciona é mesmo, na real? Eu vou lá cadastrar uma passagem, eu vou mandar atualizar. Vai lá, toca o pau, vamos. chega a bota. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu ver, não tá aqui. tá aqui, pronto. Então, eu vou fazer um cadastro de uma nova viagem, beleza? Então, essa viagem agora vai Brasília. ser... Brasília, deixa eu ver. Vamos botar ela de VCP, porque o Brasília acho que não tá naquela tabelinha que a gente ah, fez. Ah, entendeu, entendeu. Vamos pegar aqui VCP, vamos pegar uma nova. VCP, vamos pegar aqui... Põe no Ano Novo, pega? Pega, que é dia 1 É, porque deve estar alto pra caralho, né? Vamos botar dia 31. Dia 30, para voltar dia 2. Então saindo de VCP para Vitória, agora o contrário né, que a gente fez. Boa. VCP para Vitória. Eu vou pegar aqui dia 2 de janeiro. Dia 2. Eita, vamos lá. Dia 2. Peguei dia 2. Agora foi. Clico em enviar. Pronto, já aí, foi. Aí o Flow, o SharePoint. O, é isso, isso aí, né? ah, Do Forbes, ele já saiu com o Flow, Flo, foi, foi para dentro SharePoint. do SharePoint. Do SharePoint, a gente vai trazer para dentro do, do Power BI. BI. Então, vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, exatamente em cima ó, da F consolidado, que é onde tem é os nossos dados, né? Então, atualizar dados. Pronto. Deixa eu tirar o zoom. Nada nas mangas. Né? Vamos mostrar aqui. Sem cortes nesse sem momento, Vamos continuar falando, né? Tem que funcionar. Só aí. vai acelerar por causa da internet. Exato, vai dar uma acelerada e tal. Tempo Lombardi, aí assim lá, é. né? Quem ano já trocou de namorada, só vai meio tempo. É, mas que tá, tá, ruim mesmo. Não é tão ruim assim. Não, não é, bem é, é rápido, cara. Por quê? Ah, não, essa, a, essa quando, atualização... atualização. Você tá com a internet ele voa. Foi? Foi. Agora tem que pegar aqui, aí ó. Ó, você viu o tamanho da bola lá? Foi? Foi, foi ó. Deixa eu voltar. Aí, ó. Olha Vix. o tamanho da pelota lá, Juliano. Ó vicks aqui, ó. Tá é barato, né? 264, Aí. Deixa tá eu show de bola sem cortes. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Eu percebo essas horas como eu sou um cocô. Ah, até aqui. <risos> Vamos lá que esse ano Corta! Tá dormindo! <risos> Eu perdi a cara dela desesperada. Coitada. Rui, muitíssimo obrigado pela participação no canal. Cara, fantástico o material que você apresentou. Fica à vontade para dar qualquer recado. É seu. Cara... A, a, ah, tem turma? A, a não é minha. sei. Eu não sei quando vai sair, mas fala aí das turmas, porque claro, vocês atendem claro, turma claro. presencial. Vou fazer um jabá a também, né? A gente Amor faz turma pelo Brasil inteiro agora. A gente tá lançando a agenda de 2019. Além disso, acho que tem uma dica muito legal, que é o curso básico. A gente tem um curso básico gratuito. Tudo Boa. que a gente lança primeiro, a gente lança gratuitamente. Faz que a gente Começou e é assim que a gente vai continuar sendo. Então, tem um curso básico de Power BI. Se interessou no conteúdo, dá uma olhadinha no curso básico no Plano né? A gente vai botar no card, numa descrição do vídeo, em algum card. lugar por aqui, você vai achar. Né, Juliana? Então, <risos> dá uma olhadinha. Se interessou, dá uma olhadinha, que lá tem um conteúdo legal também pra, pra aprender. Então, beleza. Ui, muitíssimo obrigado. Bom, Agora é nós vamos almoçar e o Garcia falou que você tem meio que o estômagozinho fraco. Que Não, você quer nada comer. disso. Nada tá disso. Boa, tá certo. Acorde, então, um beijo. É nos o vi... cara, o é. cara tem 10 mil anos de idade, é. já comeu de tudo na vida, né? Então, né? E <risos> ele tem o estômago, né? Ele ah, abestruz, é ele que é né? o. Ele é, é o... tem o estômago de avestruz, né? Aceita qualquer coisa e tal. Eu não, então vamos lá. Pessoal, é isso. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Alguma coisa, Juliana? Você ficou quieto aí com essa calça sua? Não, Gostou, tá Juliana? Bom. Show de bola. Tá bom, um beijo. Valeu, pessoal.